Cristais Paulista hoje é dia 6 ou 7 de junho de 2022. Vou tirar umas imagens aqui de Cristais Paulistas hoje. Uma cidade bonita, próxima a frente a 14 quilômetros. Tem né, uma história, tem um posto de gasolina aqui é bom. Aqui é um complexo esportivo. Do outro lado tem a, aqui as piscinas, sempre há um incentivo grande o esporte aqui em Cristais. Ginásio esportivo, Antônio Nunes vai aqui. casas bonitas, antigas. Não tem uma casa aqui. Não. Aqui é a estação. A ah, estação da Morgiana. Aí em frente a, aqui tem uma casa aqui que é muito, muito chique essa casa isso né? é. aqui é do chaleira chaleira é materiais de condição mas eu vou fazer questão de dar uma, uma viradinha aqui pra filmar aqui Vamos só dar um maré aqui só pra filmar esse essa parte é a Ah, tá vindo um barulhento aqui Zorro Zorro sai de franca até pedregulho pedregulho descia rifanha eu quero Aí, é uma imagem bonita da estação está preservada cuidada é melhor do que a da, da nossa franca lá a nossa franca além de ser maior está muito descuidada Estou indo em direção ao centro, poder, aqui tem um terreno vazio, a Dona Nina está com planta aqui, ao lado aqui a câmera. olha né? esse oh, vou tirar essa caneta daqui, fazendo soma lá. Uma casa que é histórica. Será que a Maria Braga nasceu aqui, não sei? Pai dessas. A Praça da Boa tarde. E a dona Miriam? Dona Miriam. Não conheço. A ah, você me conhece? Eu não. Estou pensando que a senhora que cuidava dela. Falou. Aí, ó. Cristais Paulistas. o caminhão passar também aqui. prefeitura municipal Vou chegar até lá no cemitério a cidade tem igreja tem a praça e tem o cemitério né? cemitério chico aqui cidade é de palvista Abandonou, não é abandonou nós. Agora mesmo, vai. Parece que eles vão fazer uma reforma aqui, eu não sei o que. Essas árvores são bonitas, lindas na época da, da floração dela. vou Chegar lá no Paulinho, Aí, a Amélia a Paula Coelho. Eu fui para chegar lá no cemitério, não deu tempo. Tá interrompida a rua ali. O que nós vamos fazer? Vamos procurar outro caminho para chegar lá. Vou passar aqui nessa praça aqui e vou voltar ali, foi lá no cemitério. Tirando nossa história lá. As imagens de Cristais Paulistas. A antiga Guapuã. A Praça é Grande. Ao companheiro, como que chama essa praça aqui, companheiro? Eu é. praça bonita. Como que chama essa praça? Essa praça aqui? É. Só com elas eu tô... Oh! Aí deixa... Inter... não. Não, quer ver como é que é. Fala, Ali tá dirigido. a placa dela. Eu não sei se é lá. Como é que chama essa praça aqui? Nós falamos de totonho porque ele é... Mas fala que é do Totó, porque ele é vereador, aquele ali do bar. E ele é gente boa? Ele que cuida dormindo. da praça aqui? Não, quem cuida? Bom. Ele que cuida, mano. É. Aí, mas. Aí, nós, que é jardineiro, que tá fazendo é. serviço. Mas ele dormindo, ele é bom. Hum? Ele dormindo, ele é bom. Dormindo é bom. <risos> o senhor é natural de onde? Do Veraco. Aqui pertinho, né? Uhum. Cidade bonita, hein? É. Terra vermelha, né? Uhum. Então o senhor, que faz essa... que o senhor que faz. O senhor que faz isso aqui ficar bonito então? É, aí agora já roçou, nós já eu vou colocar as pedrinhas tudo no lugar novamente, tudo. As coisas. As flores eu que estou goando, Então quer dizer, essa já... praça ele falou, deixa um brindinho aqui para nós. É isso é, bom, isso. é isso é bom. O senhor trabalha na prefeitura? Isto. É isso é bom. O senhor está com quantos anos hoje? Meia, meia. É novo ainda. <risos> ainda não chegou nem aos 80. É. O senhor espera chegar a idade do seu Olívio? Hã? Do seu Olívio Costa? 100 é anos. anos. 100 anos, não, mas... Se eu tiver igual eu, eu tô tudo prontinho, tudo bom para qualquer é, é coisa. Ligado. Ripa na chulipa, eu tá pronto. Aí. Aí, aí tá bom, mas eu... Esse é Cristais Paulista, é um povo tranquilo, sossegado. A casa de carne em São Paulo aí, ó. E aqui é, tem um, o frigorífico da. Como que chama o frigorífico aqui é? Como é que chama o frigorífico? Ah. Ô Felipe! Como é que chama o frigorífico? Não sabe não? Vem cá, você tem mais instrução pra, quê? pra cá. De, tá pintando lá e deixa ele trabalhar lá, não, coitado. É... Esse, pé, esse pé é de abacate ou não? É, aquilo ali é. O senhor que plantou? Não, pra, quando eu cheguei aqui já tava... Já tava? Não, eu só agulha. Só agulha. Agu... É isso aí, cristais Paulista. O Você é da onde? Eu sou de Franca. ah bom de Franca. É. Eu Bora. trabalhei um pouquinho em Franca. Trabalhou aonde lá? No cinema bristo Ali no Ouvidor Freire, mas isso, só tinha que é, idade é, naquela é. época. Hum, esqueci até, já faz mais de 20 anos, mas vamos supor, o Bristo, você sabe, parou faz tempo, né? 30 anos. É mais ou menos isso. É pertinho da minha casa. É, hein? Eu tava é, em rapaz. frente ali, o, o Poço de Saúde, Ouvidor Freire. É o postinho de lá, assim, é. da rua. O de quem que era o pristo? É, é de Ribeirão é de, Preto? De Ribeirão Preto. Gente de Ribeirão. O senhor trabalhou quanto tempo lá? Uns dois anos ou não? Trabalhei mais, é, mais ou menos uns dois anos. Aí uns dois começou anos. começou a fracassar, não tinha mais sessão do dia. E é. falou eu trabalhava de dia e de noite, né? Então, quer dizer, passava duas sessões à noite e uma durante o dia. Aí depois começou a fracassar. Então tinha... o senhor que fazia? Ficar limpinho lá e cuidava de lá? Não, não. eu trabalhava só na... Na segurança? Não, só na, com as máquinas de, de filmagem. Ah, então o senhor que rodava aquele filme lá? Eu que rodava lá. Aquilo ali ainda era com fita ainda? Era com fita. Passava uma fita, enquanto a gente estava enrolando numa outra máquina, tá passando na outra. Então uma própria máquina dava um sinal para a outra. Aí já pulava fita, de um? É, ligava Então, um, um filme tem mais de uma. De, de, de um rolo de filme? Tem. O filme é. Não sei se chegou a ver falar no Benhur. Sim. É Duas, três horas de filme? É 16 rolos de filme, de filme você entende? Cada, cada rolo era isso, daqui é. assim, para enrolar na... Né? Para voltar, Rebobina. rebobinar. É, voltar é rebobinar. É. Porque tem bobinar e rebobinar. Então a gente, quando vinha rebobinar, a gente tinha que rebobinar por e como que, é que o senhor começou a trabalhar ali com esse serviço? O senhor recebeu treinamento? Como é que é? O senhor já? Não, já tinha. A primeira? Lá em São Joaquim a gente passava, tinha um cineminha lá que de vez em quando eles punham a gente quebrar um gai assim, você entende? É, ajudar o outro. Aí a gente sabia como é que punha os dois carvão, sabia como é que punha o filme que tem, que pô a fita. De cabeça para baixo, tinha hora que emendava, hora que desemendava, hora que coisa, então a gente tinha a instrução para estudo. Então o senhor era um, um cineasta? Operador de. O, operador de. cinema É. é. Daqueles filmes que o senhor passou ali que dava mais audiência, era qualquer, é, que o senhor lembra de um filme que. Hum. Que ali era só, só filme bom, né? É. Sério. Uhum. Não tinha. Ah, não, mas ali a gente não, não, não, não tinha assim. O... Vocês nem acompanhavam não, o filme, ficavam só trabalhando lá e. só trabalhava, é. só viu só os defeitos do filme é. e, e. não. e não acompanhava assim, é. o gosto daquele ali, não. Ou é. O meu gosto mas é. é, é, fino, é cinema pornográfico, passar mais no Santo Antônio ou São João. Acho que. Isso, e o senhor isso, chegou isso, a trabalhar lá? Trabalhei também. <risos> E o São Luís? O São Luís é o que parou primeiro? O Lu... É, o São Luís parou primeiro, perto da, perto da Santa Casa, né? É, uhum. depois foi o da Praça Barão, é. da Praça Dom Pedro, né? É, depois foi aquele, aquele aqui perto da estação. Da estação, ali depois virou, virou uma igreja. É, também. Eu, até é. lá no Quatro... mês também virou uma igreja, né? É, a outra também, São Luís. É, também. O, o, o Cine Brista que não, não fechou e não, não alugou mais para eventos nenhum, né? É, o Brista não quis mexer com o cinema, não quis é. mexer com nada, não. Como que é o nome do senhor é? Parecido do Anzete da Silva. o sou parecido, o, o senhor é filho de Ituverava. Sou filho de Ituverava, mas como minha mãe veio para cá, eu estava trabalhando lá em Araxá, numa fazenda lá. Aí... Minha mãe foi a única pessoa que fez um pedido para mim e falou assim, a sua irmã não quer cuidar de mim, você pode vir cuidar? Então quer dizer, minha casa fica quase no fim dessa aqui, descendo. Vim para cá e trabalho na prefeitura e tô de companhia com a minha mãe. Quantos anos ela tem hoje? 80 e lá vão as cacetadas. O nome dela? Maria Conceição de Souza. Maria Conceição de Souza. E o pai do senhor? Benedito Lourenço da Silva, só que morreu já. Já morreu. Uhum. E aonde que a dona Conceição nasceu? Hum, São Joaquim da Barra. E o São Benedito? Acho que Tuverá. Tuverá. Uhum. Ali é, é próximo, né? É próximo. Cidade é é, é cidade boa. Né? Cidade boa. Qual que é maior? Tuverá ou São Joaquim? São Joaquim. É maior? As duas estão na, na margem da... da... A Anguera, né? A Anguera. Anguera. Só que e tu virava começa lá na Anguera e vem desce até lá na, na rodoviária no puteiro. E como é assim, como é assim, da gente falar o, é. o modo. Num sentido só, mas é só comprida assim, só é. E São Joaquim. Ah, São Joaquim tem. Come, começa aqui na na O negócio acendeu é aqui Liga o bar Eu não quero o bar Ah, está aí, ó ela, a sombra dela está pouca a Assembleia de Deus está aqui ó a Igreja de Assembleia de Deus eu vou passar aqui e vou lá né? no cemitério que eu falei que eu ia lá Companheiro, bom beleza. Bom, aí ó, ó o doce doce encanto. Olha aqui, essa casa aqui ó, é um murantinho Vamos ver se eu vou pular né, no cemitério. Agora, vamos ver se eu chego. Olha que água grande. Tem uma escola. É contra a mão aqui. Se eu for lá eu não vou conseguir passar por causa da tá ocupado. Então eu vou vou para frente. Aí, ó. As árvores grandes. grande cidade aqui está precisando ser descoberta né? que se começar a abrir espaço aqui vai crescer muito muito espaço a máquina do seu agostinho está aqui vou até passar bem aqui nesse canto é bom duplo para a gente filmar a máquina do agostinho que Avenida Luiz Rodrigues Dunes. A casa da dona. Da dona Nilda. Eu, Nilda. Valerinha. Vou descer lá né? na rua do Antônio e vou sair. É a cidade, né? no interior limpinho, bonito. Muito bem cuidada. Ali não né? do... é a casa do É Na próxima que desce aqui. Cristais Paulista. Ah, eu vou aposentar uma Contando a história. José Carlos. Opa. Bom. já a bateria não tá dando carga. Seguindo dando carga. Um pouquinho já vai dar um espírito. ali. Precisando de ajuda aí, companheiro? Vou falar com o Zé Carlos em caso de nosso o Zé Carlos Garcia, é cadeirante que nem eu. Essa máquina aí já tem uma boa história aqui. É isso. Se der de chegar ali no Paulinho, vai ser bom demais. Já trabalhou demais da conta. Eu tenho que agradecer. É muitas horas de trabalho. Cristais favoristas. Eu quero pegar aquele filme da casa que explodiu lá com o puxão de gás. Vamos chegar lá, vamos chegar. Ei, aqui é a rua da Martinha. E do. Tô... Paulinho, a casa do Paulinho é essa aqui. O Paulinho, ali na frente do Suobinho, eu vou desligar antes que para trabalhar, não é. pra ficar aí fazendo isso, né? dia, é. correndo, mesmo trabalhando. Ah. Bom. Paulinho, vou andar. Um abraço. Fica com Deus. Então vai, tudo de bom o senhor. Você sabe que você tem que trabalhar pra nós, né? <risos> não é Porque vai, nós tá não estamos trabalhando nada. O serviço tem muito. Tem muito serviço. Vai com Deus. Basta de coragem, bom. né, Paulinho? Ah, é. Um abraço, fala Todo, bom. Tchau. tchau. A Joana está subindo aqui. Oh, só A máquina aqui você não consegue lá. Saindo da casa do Paulinho, cheguei lá e tô saindo de lá. Aqui tem uma outra pracinha menor, é a pracinha do bardo Canturi, tá fechado. Será que ele não vai abrir esse bar hoje? Não, aí ó, os passarinhos estão fazendo festa. Aí. Esse aqui tem um tanto de aposentado aqui que vem pra cá tomar uma cerveja. E eles, eu tô andando aqui sem o sorvio, aqui ó. Aqui já tem um, um terreno vazio, já, aqui tinha uma casa aqui ó, não sei que casa que era essa daqui um terreno terrenão bom, vamos pra frente, é a mudança da cidade, o Jatobá continua ali ó, imperando, um bonito. Majestoso. Eu tenho história do sua vida aqui com esse jatubá. Aí, um jatubá e tanta tais paulistas Uma loja bonita aqui Helena Ribeiro Ribeiro, Ribeiro. É A igreja Adventista de São João Deixa eu passar lá no São João Como é que é está passando? Perto da casa do Fabrício É o Cristais Paulista. O seu livro faz uma falta. registrar a história aqui nessa região. O livro Costa. É ruim você chegar aqui e encontrar o seu livro. Aqui tem uma adega de serbe, eu comprei muita bolacha que o ali. Gostava de vir aqui, o então pessoal me atendia com carinho. Ah. Vou subir aqui, eu acho que eu vou pegar o senhor Fabrício lá. Na rua Sou Antônio Eu acho que vai ser mais embaixo Não, é aqui é, o Fabrício o Sou João O Fabrício Vou fechar aqui a nossa caminhada. prefeitura, mas eu vou passar aqui por baixo que aqui era a Rua de Solio. É. Aí, da prefeitura. Chegando aqui no complexo onde nós começamos a, a filmar, estou pegando aqui do lado de baixo e vou, vou fazer o cruzamento dela. só para tirar. Eu tenho umas imagens bonitas aqui do Sr. Livre e com a esposa do Sr. João e o irmão dela. Contando da igreja é, Adventista. Uma história bonita. Aqui uns, um armazém grande. Ficou bonito esse armazém. Vamos estrear aqui com um o café agora. Esse aqui é o pole Conjunto esportivo. Essas árvores estão crescendo. Cidade limpa não é a que mais se limpa, e sim a que menos se suja. Da campanha da cidade limpa de está de Paulista Já vou sair Aqui é o da prefeitura Mas eu quero ver se eu tiro uma imagem Desse armazém Se tiver Aberto eu, eu não entro Mas eu quero só Aberto ali não está, é só pra gente tirar uma imagem. Ficou é bonito, viu? Armazém. Ah, eu vou entrar aqui, porque esse aqui, ó, só para só tirar essa imagem. Aqui, ó. Armazém, ó. Olha que trabalho bonito. Parabéns. Ah, doutor. Eu estou sempre filmando esse negócio aqui de foto. Hoje eu falei assim, tá bonito. E vocês estão conservando guapua. guapua. Como guapua. que é seu nome? Meu nome é Davi. Davide? Davi Davi Matheus Alves. E você? O Oriston. O Oriston. O yes, pastor, pastor Ronaldo. Ronaldo. pastor Ronaldo, não é? É. Eu venho muito aqui. Você dá a casa de oração ou não? Não. É. Eu, te... eu era da Pesquidiliana em Filadélfia. Sou, ah. sou muito amigo do Jairim. O, o Jonathan vai vir agora. É quarta-feira, lá na centralidade. Que... Ah, que bom, hein? Ele passou um momento difícil, né? Você ficou sabendo. Depois... E esse moço que está com o cabelo clareando aí? Quer ver? Tá... Esse aqui é meu cunhado, eu tô... ele é da eu Batista. Que... Eu é o que eu falei para, um da pastor, igreja Batista? para, para o pastor é. meu. Estão todos brancos, mas estão todos aqui. É. O meu, desde mudar de cor, mudou de endereço. Atrapalhou tudo. Tá bom, né? Mas é, o, o branco, ele está ensinando a gente, que a gente tem que evangelizar o mundo todo, porque quando ele chega, ele está meio sozinho, logo ele já faz o vizinho e vai dominando, com, com 20, 30 anos ele, ele conquista o é... espaço, a maioria. Então, é... Foi com 30 mesmo. Ah, é. já, não, já vai tomando conta. Esse, esse barracão, esse armazém aqui, de quem que é, do bolso Zé o Zé Henrique Mendonça. Henrique eu, eu conversei com ele um dia, tava tirando, ele estava começando, eu fui tirando foto e hoje eu estou aqui ó, filmando cristais paulistas e eu falei assim, eu tenho que filmar. E eu gostei muito da ideia, Guapuã. Você sabe por quê que é Guapuã? Brilhante. É, é, era o nome é, de Era o nome de cristais anterior agora eu vou tirar a foto do seu, vou, vou, vou filmar vocês aqui para tirar a foto. pedra lá, ó, lá tem um pátio é. grande, pode fazer o um balão lá e voltar. É, certo. Por trás, lá eu posso passar por trás. Por trás do armazém, não que a terra tá fofa, pode atolar. Certo. Afundar, porque a terra é. tá muito fofa. Mas pai reto, lá naquelas pedras lá onde está o extintor, e... tem um pátio lá para Eu vou voltar, eu vou voltar por aqui mesmo. É. Falou, meu irmão. Falou. Esse moço é o Davi. Vamos ver o nome dele. Beijo. Olha só que pino aí, ó. Olha como que ficou grande isso aqui. E vai entrar caminhão aqui, sabe? Ah. Ah, lá, Mais gente trabalhando aqui. Ah. Eu vou... Eita, Cristais é Paulista. aí eu vou voltar por aqui mesmo. Aqui, ó. Eu sair ali, ó. a imagem bonita, cristais paulistas. Olha Ai. Hum? Cristais Paulista. o tá lá, o pessoal. Aí. Cristais paulistas. Bananeira está lá. Passei quilo essa rua aqui. Agora estou voltando. Ah, o armazém está aqui atrás, aqui do lado. Vamos trabalhar, gente. Vamos ah, lá. Ai ah, que coisa bonita Valeu Valeu ter filmado Você aqui é Cristais Paulista Em Guapuã antiga estação aqui né? Valeu, valeu gente Um abraço Obrigado, obrigado pela atenção Agora eu vou sair aqui ó. Tem espaço Esse é o Davi. Eu vou sair por aqui que eu vou filmar isso aqui, porque eu saí na rodovia ali não vai filmar esse negócio Cristais paulista. se lá da frente tem saída deve ter não tem, vou ter que voltar mas eu não volto eu vou pegar um caminho novo vou descer aqui, ver se tem um caminho novo deve ter um retorno aqui ah, eu não vou fazer coisa feia não. vou passar é, é filmando aqui, que aí o eu o registro mais, mais história da, do, do, do Cristais Paulista aí ó daqui um tempo o chaleiro vem tudo Chaleira o chaleiro é que o corretor forte aqui de imóveis saia fechado Tais paulistas O preço de gasolina 385 E R$6,25 Vou pegar bacia o carro direção a Franca esse poço ficou muito bom estouriu cidade vou passar por aqui às por... Ah, vezes eu pegar a rodovia que é muito bonita a rodovia eu vou pegar esse aqui ó lá de baixo a rodovia Cândido Portinari, chegar na igreja, igreja casa de oração e a igreja preto tenido metodista Assembleia de Deus, a Adventista e a metodista. A igreja da Dona Miriam, a mãe do Chaleira Ela é Souza, não me engano, Maquini Yeah. aqui tem a casa. Talvez eu tirei uma imagem aqui dessa casa. Vou embora para frente. Fecha o meu ciclo. E Academia aqui. Vou passar por trás da estação que é a frente que o trem passava aqui. Gente, aqui tem uma horta grande. Eu sempre compro taioba aqui, as coisas estão tá aí. hoje. E aqui é a estação. A estação. Ó, o trem passava aqui, ó lá de cá. Aquele lado lá era a frente, aqui era o fundo, onde passava o trem. Ah, eu vou passar aí nessa rua mesmo, que é a rua principal. Aí, a estação de Guapua. Falei do, no chaleiro, agora aparece a loja dele começando com o chaleiro e terminando com o chaleiro. Hoje, terça-feira, dia 7. A questão de tirar a máquina só para filmar essa casa aqui, que eu acho que é uma casa que tem história aqui nessa região. Aí, ó, aqui tem a estrutura, e o Carlão Mendonça, o milho. com